Nós saímos, tínhamos saído para lanchar e foi quando é, nós atravessamos as duas faixas e na volta no, é, o trânsito parou e tentamos atravessar, mas um carro veio pela via preferencial de ônibus e infelizmente levou meu amigo. A passarela ficava aproximadamente... Um... De, ao meu ver, né, a, a uns 200 metros, que nós estávamos perto de uma parada e a passarela ficava no, na outra parada, né, abaixo, muito abaixo da, do nosso local. No momento que o carro veio, eu que eu, tentei, que eu observei que o carro estava vindo, que eu tentei segurá-lo, eu joguei a perna para frente né, e o carro bateu na minha panturrilha. E, de acordo com o médico, não teve lesão óssea, mas teve lesão muscular. Mas até hoje eu sinto dores e não consigo fazer movimentos fortes.